que Chegou a hora de testar essa maquininha, a maria. Confesso que tive dúvidas se esse troço voava. Confesso que tive dúvidas. E, maravilha, velho. Muito lindo, muito lindo. E, por aqui eu não passo, por aqui eu não passo, por aqui eu não passo. Aí apertou, apertou, apertou, apertou. Ufa, livre, livre, livre, livre. Saí, saí, saí. Finalmente, Burrano.